Salve amantes do churrasco, hoje no um sábado na Brasa vou mostrar para vocês como que a gente faz a montagem do nosso equipamento, nosso primeiro defumador, o LB 805 e todos os cuidados que a gente tem, que vai ter que ter no processo de defumação, no processo de cura e manutenção do equipamento. Bora lá, que hoje é sábado na Brasa. Bom, e para quem estiver recebendo um defumador Smoker 805, ele vai vir num pallet, Vai vir todo embaladinho com plástico stretch, plástico bolha, na cinta, toda uma caixa ali uh, feita de madeira. Então essa madeira você vai poder usar praines de carvão, ela não é uma madeira para defumação, mas para começar um fogo, principalmente na parrilla, pode estar aproveitando. No defumador não tanto, porque a gente começa com carvão e depois inicia com umas lenhas frutíferas, né? E essa lenha que a gente usa, madeira de pallet, ela não tem tratamento químico nenhum, mas ela não vai te dar gosto de uma defumação, vai acabar estragando o teu churrasco. Mas enfim, o churrasco, o, o churrasco não, o defumador ele vai chegar dessa forma, ele está sem as, as manopas laterais, sem as partes de cima aqui, sem a chaminé. Então nós vamos ter que fazer esse equipamento, a gente está mandando sem, justamente para evitar que ocorra alguma avaria durante o transporte. Então chegando, vai receber o equipamento dessa forma, todos os, os acessórios estão dentro dele, tá? e vou ensinar vocês como é que a gente faz a montagem disso aí tudo agora. Então você recebeu o equipamento, tudo certo, a transportadora não danificou. E a montagem dele agora, a gente vai abrir aqui, depois tirar todas as embalagens. Tudo que a gente precisa para montar está aqui dentro, enrolado aqui em um plástico bolha. Então o primeiro passo, vamos desmontar tudo isso aqui rapidinho, tirar tudo, com o material, está tudo ok. Depois a gente continua a montagem. Chegou tudo já, tirei todas as peças aqui, ó. Então, vamos começar aqui montando o cabo superior. Esse cabo aqui, ó, tá vendo que ele tem uma curvatura, tá? O ideal é que a gente monte ele assim, ó. Com esse ângulo aqui, eu vou montar aqui na chapa de cima aqui, que ele fica com inclinação para baixo. E o de baixo, ele vai ficar com inclinação para cima. Então eu vou fazer essa montagem agora. agora nós vamos montar os cabos laterais, tá? Essa inclinação aqui a gente vai montar aqui na lateral. Ele já tem a furação, só vão encaixar ele virado para cima. Coloquei todas as alças aqui, alças laterais, as alças frontais também. Agora vamos instalar a chaminé. Chaminé também, bem simples. Ela tem três furos, tá? Bem, bem tranquila. É só pegar, encaixar na lateral aí. Depois a gente bota a tampinha aqui. Praticamente ele está finalizado a Então eu finalizei aqui, coloquei os parafusos em todos os componentes, né? os, os puxadores de frente, os apoio aqui lateral, a chaminé, coloquei a tampinha da, da chaminé. E agora é importante a gente pegar a chavezinha, a chave, a chave 11, tá? e dar um aperto final aí para garantir que não ocorra nenhum acidente na hora do manuseio de nosso equipamento. Para facilitar a montagem, eu acabei tirando todas as grades, tirei a firebox, tirei o coletor de gordura, para ficar mais livre para a gente trabalhar. Então, as grelhas são é só encaixadas, não tem muito segredo. Então, são duas grelhas, uma posterior e outra inferior, ela só tem... As grelhas são do mesmo tamanho, então ela pode. tanto em cima, quanto embaixo, aí ela. a gente faz colocar. E entre o firebox aqui, que é a nossa caixa de fogo, e a primeira grelha, a gente tem as plaquetas gripatárias, que é uma opcional, que tu vai colocar ou não. Quando a gente vai utilizar, quando eu quero utilizar as duas grelhas, que eu não quero que o calor aqui embaixo seja muito intenso na diretamente na grelha inferior aqui, a gente acaba colocando essa plaqueta refratária, ela vai esquentar e ela ajuda ainda a manter a temperatura do, do, do pit e não deixa que o braseiro ele incida diretamente na proteína, isso dá uma maior estabilidade no pit, então é um opcional, se não quiser pode botar, botar apenas a, a, a placa refratária, não tem problema, mas é uma recomendação que a gente dá, eu gosto bastante de utilizar ela com a plaqueta. Coloquei as plaquetas, agora vou botar aqui nossa chapa refletora ou nossa chapa coletora de gordura, ela tem esse formato aqui, então a gordura vai cair, tem uma leve inclinação aqui dentro do pit, ele vai tirar toda a gordura para dentro aqui do coletor, então eu acabei tirando o coletor, É só botar aqui a nossa grelha inferior, fechou, coletor de gordura e aqui a nossa firebox então finalizei finalizamos apertamos todos os os cabos colocamos ali o replatário botamos a dele e por fim aí instalar o nosso termômetro. E é só aí pessoal, a gente finalizou o processo de montagem, finalizamos to montamos todos os itens, termômetro, pegador aqui, chapa refeitora, tijolo refratário, enfim, tudo montado. E agora a gente parte para o momento da cura do pitch. Esse é um momento muito importante, porque ele vai dar as características iniciais do seu equipamento. Como o nosso equipamento ele possui tinta eletrostática, a cura da tinta não é necessário fazer, porque essa cura a gente já faz dentro da fábrica. Mas aquela cura para dar o sabor no equipamento, essa sim é necessário e recomendado para que tenha as características iniciais já uh, para o seu equipamento. Então como que a gente faz essa cura? Apenas com carvão, abre todo o pit, abre a chaminé aqui e vamos deixar o pit chegar à temperatura de uns 50 graus e vamos manter ele por uma hora. Isso aí o que, que ele vai fazer? Ele vai começar a dilatar a chapa, tá? ela não vai dilatar a chapa de uma forma muito agressiva tá? e vai começar... Ah, dar algumas reações aí ah, na parede interna do equipamento aí por, é, com, o, com essa temperatura. Após uma hora a gente vai aumentar para 100 graus, tá? coloca um pouco mais de lenha, chegou em 100 graus, mantém em torno de 30 minutos a essa temperatura, depois vamos botar uma lenha para defumação, que é a lenha que tu costuma utilizar, uma laranjeira, macieira, enfim, alguma lenha frutífera ou alguma lenha de defumação. Vamos botar no pit e deixa por mais uma hora. E é esse processo de uma hora que ele vai começar a dar as características próprias do seu equipamento. Então cada equipamento é único, ele tem características únicas pela lente que tu vai defumar, pelo ambiente que está defumando, temperatura interna, é, externa, enfim. Então por isso que cada pit é único. E, por esse, e durante esse momento, que vai durar em torno aí de duas horas, duas horas e meia, o recomendado é começar a entender o funcionamento do pit, aonde que ele tem as maiores áreas de calor. Né? Porque a gente tem aqui o firebox Aqui a gente tem a entrada de ar Então aqui a gente tem uma área de calor maior tá? Porém, quando a gente tira a chapa De reflectora, vai mudar um pouco Essa variação entendeu? Então se tu tiver um termômetro Ou uma sonda que é legal cara Começa a brincar um pouquinho Para identificar quais são as regiões Que tem a temperatura aí. O que está marcando no termômetro? Está marcando 120 graus, tá? mas aqui tá quanto? Ali está quanto? entendeu Então essa que é a brincadeira aí Que a gente acaba fazendo durante essas Duas horas, é, praticamente uma hora e meia aí, uma hora, é o processo final de defumação. Depois disso, o equipamento está todo ele pronto para receber a proteína e fazer aquele defumado. E é isso aí, rapaziada. Essa foi uma dica de como que a gente faz a montagem e o start inicial do nosso Smoker NB805. E para maiores informações, procure no nosso Instagram, Labrasa Equipamentos, ou acesse nosso site, www.labrasequipamentos.com.br é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Porque semana que vem nós temos mais Sábado na Brasa.